Imagine que você está deitado na praia em um dia muito quente. Tudo que há para beber é água gelada. E durante a última hora você não conseguiu parar de pensar no quanto gostaria de tomar uma cerveja gelada da sua marca preferida. Uma amiga se levanta para fazer um telefonema e oferece trazer uma cerveja do único local ali perto onde é possível comprar uma cerveja. Mas é um hotel de luxo. Segundo ela, a cerveja pode ser muito cara lá e pergunta o quanto você está disposto a pagar. Ela trará cerveja se custar o preço estabelecido ou menos, mas se for mais caro, não comprará. Neste caso, é necessário que você confie em sua amiga e não há chance de barganhar com o balconista do bar. Agora pense, quanto você está disposto a pagar? Me dê um valor e anote, por favor.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 Segundo ela, a cerveja pode ser muito cara lá e pergunta o quanto está disposto a pagar por ela. Ela trará a cerveja se custar o preço estabelecido ou menos, mas se for mais caro, não comprará. Nesse caso, é necessário que você confie em sua amiga e não há chance de barganhar com o dono da loja. Agora pense, quanto você está disposto a pagar? Agora compare os dois valores. É a mesma cerveja. Provavelmente você ofertou um valor bem acima quando a sua amiga te disse que o local seria um hotel de luxo. Em ambas as histórias, os resultados são os mesmos. Você compra a mesma cerveja e não há como negociar com o vendedor. Além disso, o luxo do hotel é irrelevante, pois você está consumindo a sua cerveja na praia e não no hotel. Quando eu faço essa pesquisa com meus alunos de MBA, eles ficam dispostos a pagar em média R$ 7,80 se fosse comprada no hotel de luxo e R$ 4,10 se fosse comprada na velha mercearia. Agora eu te pergunto, o valor foi determinado por quem? Percebeu agora que valor e preço são coisas diferentes? E que o mesmo produto pode ser enquadrado de forma diferente? E é assim que formulamos o valor da oferta. Esta é uma questão que faz com que muitos clientes me procurem. A questão é sempre a mesma. Da venda de um produto à venda de uma consultoria complexa, o problema é sempre o preço. E quando não se sabe negociar, as pessoas ficam no processo da barganha. Aquele famoso puxa e estica. Então vamos falar sobre valor. Valor é percepção. Observe como o valor da cerveja se alterou quando se disse que iria se comprar no hotel de luxo. E negociação é isto. A negociação só existe quando as percepções das duas partes são diferentes. Os negociadores não negociam fatos, negociam percepção de fatos. Quando estamos falando de valor, estamos falando de ROI. Em inglês é Return on Investment, ou Retorno sobre o Investimento. Quando a pessoa percebe que a proposta tem ROI, a pessoa entende o valor que está se si propondo. Então existem dois números que precisam surgir na mente de quem percebe a proposta, ou de quem recebe a proposta. O custo da aquisição e o custo da operação. O custo da aquisição é quanto a pessoa paga, é o preço da oferta. E o custo da operação é o impacto ou problema que você resolve. Sempre de uma forma tangível, pois é necessário números para fazer essa alavanca de custos. Pois bem, quando isso está claro, é necessário agora que o custo da aquisição fique infinitamente inferior ao custo da operação. Nesta nova perspectiva, a pessoa entende que tem um ROI e percebe que vale a pena investir. Fácil? Você vai me dizer que não e que no seu negócio é diferente. Eu sei. Então deixa eu te perguntar uma coisa, me responda rapidamente. O que o seu produto ou serviço resolve? Se você demorar mais que 10 segundos é porque você não sabe. Eu sei que você sabe. Você sabe descrever como é o produto ou serviço, mas não sabe o que resolve. Provavelmente não sabe tangibilizar os benefícios da proposta. Muitas pessoas são treinadas para fazer a apresentação dos produtos e serviços, entendendo que é assim que se vende. Você foi treinado assim? É claro que precisa conhecer o produto para vender, mas não é esse o fator crítico para vender. A venda vai ocorrer quando o cliente perceber o valor da sua oferta. Então faça um exercício. Se eu fosse um faxineiro doméstico, qual o valor desse serviço? Se eu fosse um aplicativo para te dar o melhor caminho a ser seguido, qual é o valor disto? E se eu tivesse um produto que pudesse transformá-lo em um astro da negociação? Qual é o valor disto? Essa última questão você me responde por escrito aqui embaixo, ok? Então é isto. Aprenda a negociar para ofertar valor e não preço. E é assim que você muda o jogo. Raí.